um ponto um ponto que eu tenho a minha percepção sobre isso eu queria ouvir de você até é, hoje no magalu atuando com as promoções eu consigo competir de igual para igual com qualquer empresa que esteja dentro do marketplace do magalu né? independente se o cara é gigante ou ele é ou ele é pequeno é realmente uma democracia ele é um negócio que todo mundo pode ter força igual dentro do cenário de promoções Cara, ótima pergunta é, sim eu diria que sim porque é, cara através do, do nosso modo promocional então que a gente está falando aqui do Magalu Promoções é, cara é o para o cara do long tail pequena média empresa é o único lugar que ele consegue enviar aposta para gente ao contrário de quem tem o um que account que negocia ali no dia a dia então uma vez que você enquanto seller manda para gente uma aposta competitiva é nosso papel aqui se reinventar para que a gente consiga dar exposição para você. E aí nessa hora, o nosso time, por exemplo, e eu vou falar um pouco do nosso time aqui também, o nosso time, cara, a gente vai brigar com todo mundo do marketing lá, com a estrutura do marketing como um todo, com os espaços, a gente vai brigar com todo mundo para que essa galera do long tail ganhe visibilidade. Então nós aqui, nós não estamos olhando para que account, nós não estamos olhando, olhando para os grandes, entende? Então é como se nós fôssemos, de fato, os defensores, os embaixadores aqui, é, de ganhar espaço. E eu até queria brincar aqui, você lembra que a gente teve uma, uma fase da seleção brasileira muito famosa, que a gente tinha os três R's. Você lembra dessa, não? Rivaldo, Ronaldo e, e, e Ronaldo, era isso ou não? E tô era, certo? Acho que era Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo, exatamente, é isso, é aí. isso aí. Então aqui no nosso time a gente também tem esse mesmo trio. Né? Só que aqui no nosso caso é mais potente ainda, que é a Rai, que é da Raiene, a Renata e a Rafa. Né? São três mulheres que nós temos aqui no nosso time e elas estão sempre olhando é, para essa vertente né? de dar visibilidade é, para as ofertas. Então o que é legal de contextualizar aqui para dar uma visão também para quem, quem é seller? Uma vez que você vai lá, Entra no, no portal do parceiro, no portal Magalu. Deixa eu até logar na minha máquina aqui que eu caí. É, quando você entra. Sim. Isso, exatamente. Quando você entra aí, você vai lá em Promoções, Magalu Promoções. Você vai dar... cair nessa tela aí que você está mostrando agora para gente. E aí, você vai escolher, cara, quais são a, as campanhas que você quer ingressar. E até vou falar no um detalhe de cada uma delas. Legal. De acordo com. A qualidade, a competitividade da sua oferta, do seu SKU, ou seja, quanto mais competitivo for o produto que você mandou para a gente, cara, mais a gente vai brigar. Então o nosso time, uma vez que a sua oferta chega para a gente, a gente vai olhar a qualidade dela, a gente tem alguns mecanismos aqui para ver isso. Cara, uma vez que a gente entenda que a sua oferta está competitiva, ela vai, por exemplo, para o topo, a gente começa a classificar isso. Se ela não está tão competitiva, não quer dizer que ela também não vai ter visibilidade. A gente também vai trabalhar para dar visibilidade nela. É, isso, é, isso é legal de dizer também. E outra coisa, você deve ter observado, quem, quem, quem nos acompanha, acompanha o Magalu, também deve ter observado, a gente já começou a fazer um grande barulho é, na mídia. A gente vai ter lá o show da Black das Blacks a, na, na Globo, multishow, YouTube, etc., com vários famosos. A gente já vem lançando todos os dias uma campanha de agora ou nunca que são ofertas antecipadas. Então, quer dizer, cara, para nós aqui o negócio já começou, a gente já está investindo pesado nisso. Qual que é o objetivo? Cara, tráfego. Antecipar, é avisar né? todo, mundo, avisar todo antecipar, mundo. Antecipar, cara. Avisar a galera que assim, cara, Black Friday é no Magalu, cara. Você é, tem que passar pelo Magalu para você comprar o seu produto. E aí, olha só que interessante. E aí os times de marketing, principalmente o time de marketing multicanal e etc., cara, o tempo todo se relacionando com a gente, falando assim, cara, ó, nós estamos com uma campanha aqui, XPTO, na TV, etc, mas nós não temos esse produto aqui de cauda longa. E isso acontece muito, cara. Então, aonde que eu vou buscar, cara, esse produto? Eu vou buscar na minha base, que está no Magalu Promoções. Então, por isso que, cara, é fundamental, assim, é in... cara, não tem como você que é do Magalu, não estar no Magalu Promoções. Porque, cara, é o point, tipo, cara, é a principal principal lugar que a gente vai buscar oferta. Então, o seller tem que ter cadastrado ali, e aí a gente vai detalhar que a gente tem, então, as promoções de desconto à vista e a de preço promocional. A gente sabe que, nesse período, existe uma tendência maior em o seller optar pelo desconto de preço por, que ele consegue colocar aqueles produtinhos-chave dele, a né? curva A ali, que ele já sabe o que é. Ou ele pode também optar pelo desconto à vista, lembrando que tem alguns benefícios interessantes no desconto à vista. É, eu destacaria aqui o principal deles, é que quando você oferece um desconto à vista, né, você ingressa na nossa campanha de à vista, e o seu concorrente direto aí do long tail não entra, você ganha destaque na busca do Google em relação ao seu concorrente, porque o robozinho do Google ele enxerga o preço à vista. E não o preço normal Então isso é uma vantagem legal Segundo, que cara, a gente está falando de Black Friday né Então Black Friday é uma data de preço A gente sabe que esse ano, até a gente ouviu isso de alguns sellers né? É uma brincadeira até um tanto triste né? Mas é de que essa Black Friday vai ser uma Black Friday do estoque Porque a gente está passando por um cenário de ruptura E é geral Então, cara muitas, óbvio, algumas categorias sofrem mais, outras menos mas, cara, é um cenário que a gente está vivenciando, as indústrias, insumos e etc. Ah, mas, cara, é primordial, é fundamental que você, então, é, ade faça adesão nas nossas campanhas. Seja no desconto depor, e aí você seleciona os produtos que você quer colocar. A gente tem a campanha vigente, inclusive, lá, que é até 80% off. Ah, o Avista, 5, 10, 15, também fica ah, sobre sua responsabilidade de escolher. E aí, cara, o outro ponto, que é o prazo. Tá? A gente está aqui fazendo essa live hoje, dia 18. É, até vou te perguntar, vou também te fazer umas perguntas aqui. Ah, e então, aqui, né, Camilão? Dá para ver ó, aqui né Dá para ver, ó, Black das Blacks até 80% off. Essa é a nossa principal campanha, principal e a única vigente de preço é, promocional, tá de preço de por. Então, até para avisar, no dia 16, segunda-feira, nós desativamos todas as campanhas que a gente tinha. A gente tinha várias campanhas criadas rodando, que eram campanhas de é, novembro inteiro é black, etc., que já era no intuito de antecipar. Para não ter conflito, cara, para não dar problema nem para o seller, nem para nós, a gente notou. Eu optou... notei isso dando a aula, você acredita? Porque eu tinha olhado antes é de vocês mudarem a data. Aí eu falei para os alunos, uhum. eu falei, cara, peraí, eles mudaram a data e aí eu entendi que era realmente para não conflitar uma oferta que chega, chega até a semana da Black e aí depois na semana da. porque tinha umas que passavam, né, que chegavam muito perto da Black ali, né. E aí vocês tiraram. Exatamente. Piraram. Eu percebi, Exato. Né? Então, foi, cara, para não ter erro, para ficar claro para todo mundo, a gente mandou e-mail, avisamos, etc., SMS para todo mundo, estamos até avisando ainda. Uh, e aí a gente finalizou essas campanhas e criamos essas novas. Então, nós temos lá as três campanhas de desconto à vista e essa de preço promocional. E aí, questão de prazo, cara. Como eu falei, a gente está aqui no dia 18, já, cara, o calor da Black batendo na nossa porta e o prazo para os sellers de long-term entrarem é sexta-feira, dia 20. Tá? E aí, por que, que a gente está fazendo isso? Cara, porque... Você ingressar na campanha é só uma parte do negócio, né? Tem o nosso, nosso lado aqui de tecnologia, de virar preço, e aí, cara, não é brincadeira. A gente tá falando de crescimento chinês, aí a gente tá falando de níveis é, agressivos. Então é fundamental que todo mundo, cara, que quer surfar essa onda da Black Friday do Magalu, que vai ser histórica, e aí eu falo histórica por, por conta de alguns motivos, né? É, obviamente que a empresa está num ótimo momento, você sabe disso, você fez uma, uma, uma live Sensacional. sobre. Isso. Então, cara, a Magaló acabou de mostrar aí os resultados para o mercado, a gente está acelerando, a gente passou aí os principais concorrentes. É, gosto muito de lembrar aqui algumas palavras da Luiz Helena, que é assim, cara, a gente não está se vangloriando por isso, sabe? A gente não é um negócio que a gente fica é, falando o tempo todo aqui dentro, porque a gente sabe que a gente está na liderança. Né? Ou seja, a gente não é a liderança A gente pode, Esse cenário pode mudar né? Obviamente que a gente vai trabalhar para não mudar Mas a gente é muito pé no chão Isso aqui é muito do perfil da, da Luiz Helena, do Fred Cara, a gente está trabalhando muito duro A gente está, assim, o Marketplace já faz algum tempo Que é um dos focos aqui do nosso negócio Mais do que nunca se tornou Aí falando de parceiro Magalu A gente começou esse projeto lá em março a gente tinha uma proposta daquela comissão diferenciada de 3.99, ela iria até, um, até, se eu não me engano, até julho, depois a gente acabou estendendo, então ela vai até o final do ano. E, e agora, recentemente, quem é parceiro do Magalu, deve ter recebido também as nossas comunicações, ou entra lá no próprio portal dele, ele consegue ver um banner também, para oferecer desconto à vista. Então, são três opções de desconto à vista, 5%, 10% e 20%. Então, cara, isso é muito legal, porque imagina que é uma galera que nem acompanhava, no geral, né? nem acompanhava muito bem a Black Friday, porque a grande maioria deles são lojas físicas, que durante a pandemia, quando a pandemia pegou, o negócio desse, desse empresário fechou, e aí ele migrou para o online. Então você imagina, para o cara que não vendia online, não acompanhava de perto esse negócio de Black Friday, e agora ele está dentro de um, de um principal player de varejo do, do Brasil, um dos maiores do, do mundo, vou me arriscar a dizer isso aqui, uh, que é o Magazine Luiza, e, cara, ele vai participar da Black Friday, uma Black Friday histórica. Então, eu queria dizer dois motivos. Primeiro, cara, porque o Magalu não está para brincadeira, né? A gente está aí no mercado, é, não estamos para brincar, acho que o resultado mostrou isso, a nossa liderança mostrou isso. E, segundo, porque é um ano diferente para todo mundo. Então, cara, a gente acompanhou aí também os resultados da Alibaba, né, no 11 do 11, cara, de novo, foi um resultado histórico, 70 e poucos bilhões. É, engraçado, até estava falando disso com uma, uma pessoa recentemente, é, o, a China teve uma grande virada do ponto de vista de mais consumidores, mais clientes comprando online, lá na, na, nas primeiras grandes epidemias que eles tiveram, que, as, que foi a SARS, né, se eu não me engano, acho que 2011, não lembro agora. E agora, com, a, com o Covid, cara, desaceleraram ainda mais. E é um pouco do que a gente está vivenciando aqui no Brasil. Né? Então, se a gente puder aqui tirar alguma coisa boa de tudo que a gente viveu, está vivendo com a pandemia, é que a gente teve um crescimento de novos clientes comprando online. Ou seja, temos que lembrar aqui de novo da frase famosa lá do tio Ben, do tio Homem aranha né? Cara, grandes poderes é, exigem gente, é grandes... Sabe responsabilidade responsabilidades. Então, ah, legal, tô vendendo no Magalu, cara, sou um seller do Magalu agora, vou estourar de vender, e cara, não é bem por aí. Não é só isso, né? E aí você vai poder me dizer com muito mais propriedade. Cara, tem toda uma preparação, time treinado, estoque, preço, é, tem, que, assim, tem que entregar no prazo, né? Se não, cara, a Black Friday é, de duas, uma, ou capota o seu negócio, faz o seu negócio fechar, ou você vai ter trabalho, dor de cabeça, que você não queria ter, não deveria ter até janeiro, fevereiro, vai se estender.